Pessoal, olha só, para a gente ter criptomoedas, a gente precisa de duas coisas, tá bom? Uma delas é a gente precisa ter uma carteira digital. E aqui nesse vídeo a gente vai cadastrar uma, tá bom? A MetaMask. Tá? Eu, eu quero que vocês assistam o vídeo até o final, não, percam, não, não, pulem, perdão, não pulem nenhum pedaço, porque tem questões de segurança, que é importante que você esteja ciente, tá bom? Vem aqui comigo. Pessoal, estamos aqui com a tela do celular A carteira que a gente vai cadastrar é a Metamask Carteira bem famosa e que oferece maior gama de suporte Para vários projetos de criptomoedas e NFTs, tá? É só entrar no Play Store Procurar ali em cima, digitar Metamask E começar a fazer o download Download concluído, vamos abrir a carteira ela demora um pouquinho para carregar, tá? Mas fica tranquilo. Certo? É, aqui é um, uma apresentação, tá bom? Vamos clicar em começar agora. É, a gente vai criar uma nova carteira. Importar uma usando a frase de recuperação secreta é quando você já tem uma carteira criada, tá bom? E você quer trazer ela. Pro aplicativo do seu celular Por exemplo, você tem já a carteira criada no computador E você quer também acompanhar ela no celular Aí você clica em importar usando a frase de recuperação Aqui a gente clica em criar nova carteira Vamos concordar Essa senha desbloqueará a sua carteira da MetaMask Somente nesse dispositivo Então, a senha que você criar aqui no celular não adianta você querer colocar no computador, que lá é, você tem que criar uma nova senha. Você até pode cadastrar a mesma senha, mas se você quis colocar ali, por exemplo, 123 no computador, aqui, para acessar a mesma carteira, você pode colocar uma senha diferente, como 345, tá? É, essa aqui a gente vai dar só um exemplo, então vamos colocar. Uma senha aqui aleatória Lembrar de mim ó Eu entendo que a Metamask Não consegue recuperar Essa senha por mim Não tem opção de esquecer a senha Você cria uma senha Você tem que lembrar dela, tá bom gente? Criar senha Já está criando a carteira, ele está falando aqui da frase de recuperação, não se arrisque a perder seus fundos, proteja sua carteira ao salvar sua frase de recuperação secreta em um local de confiança, é a única forma de recuperar sua carteira se você for bloqueado do aplicativo ou trocar de dispositivo, isso aqui é muito importante. O, o, o Metamask vai gerar uma frase pra gente, tá bom? E essa, essa frase, que na verdade não significa nada São só um monte de palavras aleatórias Você tem que guardar em um local em, em segurança E a gente vai aconselhar você a não guardar no computador Não guardar no celular, tá? É, a gente vai aconselhar você a guardar é, fora disso, escreve em um pedaço de papel essas palavras e, e deixa guardado, deixa atrás da capinha do celular, deixa debaixo do teclado, tá bom? Se você precisar, você tira dali. Por quê? Porque isso aqui é uma coisa muito importante, vai estar tá mexendo com dinheiro, tá? Então, se alguém tiver acesso a essa senha por algum, por algum hack no computador, no seu celular... Eles vão acessar a sua carteira, vão roubar todas as suas criptomoedas, tá bom? Então é importante você deixar isso separado, tá? Não deixe em local que possa ser acessado digitalmente, tá? É o que ele tá falando aqui, ó. Guarde um cofre forte, bancário, guarde dentro de um cofre, guarde em vários locais secretos, tá? Que é a dica de segurança. Anote sua frase de recuperação secreta, anote um papel, guarde um local seguro. Você precisará informar novamente essa frase na ordem, na próxima etapa. Toca para revelar a frase. tá? Essa aqui é a minha frase, não, tem, não tenho problema em mostrar ela agora, porque eu estou apenas é, ensinando vocês como fazer. Eu não vou utilizar essa carteira de verdade, tá bom? Então não tem problema, mas você... Não passe essa, essa, essa lista de palavras para ninguém, porque mesmo que você confie na pessoa, às vezes a pessoa pode cometer algum erro, alguma falha, é, anotar em algum lugar ali digital que possa ser acessado digitalmente e você pode ser roubado, tá bom? Então a gente vai anotar essas palavras, porque ele vai pedir para a gente confiar a, a confirmar né, escrever novamente essas palavras logo mais Certo gente, então eu já anotei aqui Vou clicar em continuar Viu? Na página seguinte ele já pede pra gente confirmar a frase de recuperação Isso obriga você a escrever aquela, aquela, aquelas, aquelas palavras, tá bom? Para você poder acessar a sua carteira Então eu vou preencher aqui a gente já volta É só arrastar aqui para baixo que vai estar tá as palavras Aí você... É, vai, vai clicar ali, né? Clica nela, tá? Ele já selecionou a segunda, você clica na segunda, tá? E vai fazendo esse preenchimento aí. Bom, então eu já terminei, ele já apareceu aqui sucesso, concluir backup. Parabéns, você conseguiu proteger sua carteira. E aquilo de novo, lembre-se é, de manter sua frase de recuperação secreta. É sua responsabilidade. É, a Metamask não poderá recuperar a sua carteira caso você perca. A sua frase de recuperação secreta poderia ser encontrada em configurações, segurança e privacidade. Isso aqui é caso você perdeu a sua frase secreta, né? Você anotou lá no papel e perdeu o papel. Mas você está com acesso ainda à carteira, no celular, no computador... Você entra nesse caminho, você consegue ver a sua frase de recuperação secreta. Ela vai estar tá lá. Você torna escrever no papel e guarda no local seguro, tá bom? Isso aqui, é, depois você vai usar somente dessa forma, você vai conseguir recuperar a sua carteira, tá bom? Se você esqueceu a senha, se você perdeu a sua frase de recuperação, sua frase secreta, você perdeu tudo, você não tem como recuperar essa carteira, tudo que você estava lá, todas as suas criptomoedas, o valor que você tem investido, você perdeu. Então, presta muito cuidado com isso, tá bom? Concluído, ele já vai direcionar a gente aqui para a carteira, tá bom? É, essa aqui já vem configurada com a rede Ethereum, tá bom? Você tem muitas opções de rede que você tem que cadastrar, mais profissionalmente a gente vai entrar nesse detalhe, tá bom? Embaixo vai ter os seus tokens, tá bom? Você vai poder adicionar tokens E aqui nesse campo vão seus os NFTs tá? Tudo vai ficar gravado aqui na sua carteira é, Os tokens que você adicionar aqui no aparelho Quando você entrar lá no computador Fazer um acesso num, num, num local diferente Eles não vão aparecer Você vai ter que novamente adicionar lá os tokens tá bom para ele mostrar para você conseguir ver a quantidade de moedas que você pertence entenda que eu por exemplo eu tenho aqui bnb eu tenho 10 bnb aqui nessa carteira aí eu cadastro vou acessar lá do computador lá no computador ele vai mostrar isso aqui que tá me mostrando a conta e o ethereum Para mim ver os bnb que eu tenho eu não vou perder os bnb acessar de um local diferente só que eu não vou conseguir ver a quantidade de bnb que eu tenho lá naquele novo local Para isso eu vou ter que ir lá clicar em adicionar token fazer a busca lá bnb aí o cadastro bnb e aí eu vou conseguir ver lá os bnb que eu tinha entendeu bom gente é, o vídeo de hoje é isso tá bom nos próximos vídeos a gente vai ensinar a fazer a importação dessa carteira então Daqui do celular a gente vai levar lá para o computador, tá ok? E eu vejo vocês no próximo, tá bom? Não, se inscreve, não esquece de se inscrever no, no canal e, e ativar o sininho para não perder o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.